Mantenha-lhe o profano. É, eu acho que a minha pessoa parece boa da Dark. Estes já são guardas-anões, é. noite, já parecem os metaleiros, meu. Aquele tipo que se aproxima. E você? É? Eu sou o San. O que é que é expectável a criatura como você? Só paz e amor. Ele tem este aspecto exótico, mas ele é boa pessoa. Ele está era, era, ele, ele aqui no Underdark, como nós, e estamos a, a tentar achar a forma de, de ir embora. <risos> hum. <risos> Então e tu? Equipo! Equipo! O que é que vocês têm que valha a vossa liberdade? E eu começo a ir buscar aquele luto que a gente está a usar. E o gajo, olha, há aqueles séculos que vocês têm brilhantes. esses coisas são bonitos. Eu pergunto ao Emma se é normal este tipo de hospitalidade. Não. A gente pode perguntar isto de madeira telepática. Temos aí o nanopatos. Novo... Não, não é normal, mas não parece a altura para discutirmos isto, é né? Aqui atrás dele materializam-se tipo, puf, dois guardas. Ah, problema agora lá. Sem estresse, podem seguir. Então e nós também podemos? Obrigado a todos para ti E eu disse aos meus colegas que eles podiam seguir. Tá, sim, sim, Mas não, nós não, estávamos não. no meio de uma conversa. E por acaso estávamos na parte da conversa em que você perguntou o que é que podíamos dar-lhe para podermos seguir caminho. É dar só a si ou os seus colegas também têm direito? E você depois partilha com eles? Eu não percebo bem qual é, que é a dinâmica aqui do. Calma, esse cara é que temos fumido! <risos> Parece-me se a aqui Sim. do Brian <risos> temos algum tipo de problema aqui. Eu não, nós estávamos mesmo já agora para pagar e para seguir caminho. Eu não, não vejo problema nenhum. É malta, é melhor rolarmos connosco porque parece que isto vai correr bem. bem estes gajos são só deficientes. O Brian está só a revirar os olhos, ficou vontade de despertar um monte de chapadeus a estes jogadores. A Já não pode lutar, é uma milícia organizada, Tu vamos mexer presos aqui. Mas temos que usarmos estar a fazer merda logo assim pisamos terra. Malta, ok, desculpem lá, nós começámos isto no pé errado. Estamos aqui a chegar, queríamos só passar aqui a noite na taberna, pedimos desculpa de, de incomodar e, se for preciso, pagar uma portagem. É normal, em várias cidades, ou seja, o Brana está tipo a, a, tipo a dizer que quer ter um suborno, é né? só tipo, pronto, pagar uma, uma, uma portagem, a me merda qualquer. É? Pronto, se for preciso, nós temos, temos aqui algumas coisas que possamos pagar como tributo à cidade. E peço imensa desculpa ou qualquer coisa. Tributo, portagem, não existe aqui. Foi a última brincadeira que vocês fizeram. Sim, senhor. E encontrou lá aquele amigo azul das barcas. Claro, claro. Ouviu? Vamos lá, calma-te lá um bocadinho. Mesmo, mesmo que eu não acho que ele tenha feito nada de mal, né? não Não achas, acho que esses gajos são todos deficientes. Os gajos começam a dispersar e ele vira para trás quando o aqui e, e diz assim... Nem meio motivo. Sim, senhor. Um deles diz agora lá, que eu vou ficar por aqui por perto para evitar que haja problemas. E o Borlak, tipo, mete o que eu passei, tio. Este é. Tu Já querias suborno, já ah, vai para o caralho. Olha, imagina o outro todo revoltadinho que me tinha ganho o suborno e eu fazer vestinhas na cabeça. Era capaz de dar merda. Dizem, porquê é que não abriste logo com isso? Eu eu quero com um suborno, tá bem, unzip-se. <risos> <risos> Olha aí, uma mortinha de carne. Isto é um reino. Quem manda nisto é o Deep King. É o nome dele. Tipo King. É... Bom nome. <risos> Existe um clã que é o Keepers of the Flame. Eles cuidam do Warden Smith, que é o dragão que mantém todas as forjas da cidade assentadas. Ah, they have a cave dragon. E tu vês que a cidade também tá é segmentada. Em, em, por exemplo, vocês estão num sítio onde, onde podem entrar os estrangeiros mas não fez nenhum estrangeiro a passar destas barreiras. Pronto, só a cuidar para meter o profile e tal. Stay on the Aí. good path, brother. Eu chamo -me brother. Eu sei que ele é um dwarf, eu sou um elfo, mas eu chamo-lhe brother da mesmo. E o gajo, tipo, cumprimenta-te. Agarra-te assim no antebraço. Tá, tipo, aperta-te a mão com força. Assim, com, com respeito. O gajo faz o mesmo a todos. Quando vai apertar o Mr. Duncan o Mr. Duncan, tipo, tem uma força e levanta-o do chão, assim. E pronto, e o vosso colega lá se dirigir aqui uma porta, identifica-se e passa para a casa dele. Exatamente, quer ir para o bazar. Ao bazarão do continente. Ok, vocês começam a chegar aqui ao bazar. Tem aqui uns de deepnones, alguns draw, uns derro, um orco por outro, uma passada do orgãs, pronto. Aqui ao fundo, uma criatura a passar um bocadinho exótica. Tem um chapéu, e no chapéu tem dois tentáculos de polvo. Pusitos. É um, o Barbosa. E quando vocês olham para ele, o gajo é rápido entrar aqui com um aile qualquer, desaparece. Temos mil de gold em perlas, o que é trocar isto por gold? Esta está aqui é um bocado arriscada. Oh, oh Sandra, então peraí, realmente tem razão, é esta aqui não está de qualidade. E mostro-lhe a perda. Para, para a perda, olho para o gajo, passo o mending. não me parece estar arriscada, parece. Ok, contra não é vocês são clientes difíceis. Sim, senhora. E vai estar tipo um sapelhão de golpe. Olá, o senhor está interessado em comprar-nos aqui uns itens espetaculares que vai conseguir vender pelo dobro ou pelo triplo do preço, tal é a raridade dos mesmos. Sim, com certeza, se for bom material, está sempre interessado. Nós temos aqui um Smoldering Green Mule e dois Magical Maces. Hum, está a fumo? Olha, deita fumo, isso é um efeito especial, os, un... os inimigos até ficam com a visão turva, nunca mais conseguem acertar lhe o, o Isaac está tá a fazer uma dança buega lá atrás ou não? O Isaac dá o guy dance. Estavas a falar no Isaac e eu pensava assim: porque o Isaac devia fazer alguma coisa? Quem é que é o Isaac? Pô, o Isaac sou eu. Está lá, está lá. A few minutes later. Olha, atenção. Isto é raríssimo. Com essa lábia toda, pronto. Não lábia. Eu é lábia, não estou a dizer suas coisas como elas são. Então, Eu sou uma pessoa vivida e não. Ouça, ouça. Estamos lá a 45 de golo. Não, você não está a perceber. Passei-te ao é. o deixa te chatear o óbvio. É. Pelo dobro ou pelo triplo do preço. Estou falado, você assim, vai conseguir vender isto a por 100 Sim. ou 150 de gold. A little longer than a few minutes later. <risos> Entra aqui alguém neste mercado. Estão as bancas todas completamente normais. Qualquer pessoa que olha O gajo está tipo com a mão na cabeça. Oh, menina, quanto é que era para a perda da armadura? Não, senta, não pode ser. Eu vou considerar se vou ali vender a outro colega, se eu que esteja disposto a pagar, porque isto realmente vale. Fifteen minutes later... O gajo, que desse tipo de, senta 60 de bala da aneira. Vá, menina, por favor, não massacre mais. Soon after... Antes que a Ana volte, para a gente amassar mais o Homem, eu mostro-lhe dois chapters brilhantes e diz assim... Então José, estes aqui, que é que acha? 20 golos cada um. Há algum destes gajos aqui que vende alguma espécie de antigo, por causa de a tipo Poison... Don't... Mas tive tudo é. para começar. Então, eu não consegui também tomar uma armadura para quando eu não conseguir transformar em... E potions of Healing, puto. Sim, um Udentil. Eu quero spellbugs. Aventure... A gente agora ia ao Wonder, ou Yuri queria ir à taberna, né? Yep. Bora lá.